você sempre foi escroto assim cara, você, você, cara você, eu, sou assim, eu digo que eu sou raiz, é, raiz é, aquele bullying você, de é. colégio mesmo cara bom né cara eu estudei eu, eu sou gaúcho né cara você e, é de Porto Alegre eu nas Porto Alegre. nascido lá é, eu, durante um bom tempo eu é, além de ser o um único negrão da escola eu era o mais pobre na época hoje em dia a popularidade tu tem, tem, você tem filhos ele eu tenho, eu tenho. É adolescente? Ou... O meu tem 13 e é de 10, entrando na adolescência. É, a popularidade hoje, que eu converso com meus primos é por seguidor. Né? Na minha época era roupa de marca. Aí os caras tinham moral, porque os caras eram de Riff, Freedom Fog, Free Day. Sim, e eu porra. ia de Topper Dominator. Então não tinha moral. Aí os Não tinha moral. Aí os caras tinham tênis para sair... Um tênis pra jogar futebol, um tênis pra ir no shopping. Eu tinha um tênis de viver, é o topper e deu. Pra fazer tudo, passar uma manuguete. Ia e ele no deixava casamento, jogar nuguete, a bola, fazer tudo. tudo. E daí os caras ficavam me, me gastando na, na escola. Daí eu comecei a também devolver. Só que eu perdi a mão em determinado momento. Não Você ideia. perdeu ou não? Você tirou a mão é, do amiguinho, é. uma bomba. É. Né? Não, eu, eu perdi a noção virei o cara chato. meu. Daí comecei, qualquer coisa que o cara me falava já ia Você direto regaçava. pras mães. Já ia direto pras mães. Entendi. Arrancava nas banquinhas Mas pra eu, uma acabar. época, eu era assim também no colégio. Porque eu era gordaço, já era meio gordito. E nego vinha encher, a mesma coisa. Chiquinho, põe ah, na ah, boca. Mas, assim, mas, mas, mas tua mãe gosta como, caras... eu como ela. E é, mãe, é já arrancava. E é mãe... Eu falava, mas Mã, tua mãe bate bife com as tetas. Não fui teu pai porque tua mãe não tinha troco pra cinco. Fazia uns negócios assim. E os caras me chamavam. É. Mas os caras falavam assim, picolé de asfalto. Negão um disco de vinil. Zé Gotinha da Petrobras. Os caras passavam. Passavam passava o caminho. É, os caras assim. me chamavam de Play 2. É, foda. Play 2. Play 2 é preto, Play 2. Ah, Aí um dia eu perdi um... Eu tava jogo, banguela, mano. eu tava banguela, cheguei na escola, eu ah, fui sem falar e o dente. Tipo, ah, o Play 2 tá sem os memory card. Os caras eram um, era pesados o bagulho. filha das putas. É, bicho. daí eu tinha que vir, ah não, raspava a cabeça. Ah, vera verão. Era assim. Caralho, irmão. Eu pintei o cabelo, eu era fã dos travessos, cara. Sei. Rodriguinho, ah, pintei o cabelo e fui de viseira pra escola. Eu, bah, agora Bom, estourei, né? Arregacei. Esqueça tudo, arregacei. cheguei lá, arregacei. os caras, meu, ficaram todos me olhando em um silêncio. Eu pensei, bah, agora eles vão ter que dar o um braço a torcer, né? Daqui a pouco tô começou chique. assim um coral. Vai lacraia, vai lá craia eu, não tem que fazer. Rebolou. Caralho, é foda Não, era né? pesado Qual caralho, é? mas, mano. mas não é que era, é pesado É que assim, as pessoas não falam Hoje tem todo uma coisa ah, falando Ah, sim, sim, do tal. bullying e tal É, é. é hoje, mas hoje é mais... pelo que eu converso com meu, o com meu, com meu filho A minha filha, meu irmão, continua igual, tá? Ah, mas não é tanto Não, não, não, não, não, brother Continua que que... É, ah, que, é... é que a comunidade deles é uma comunidade secreta é que o meu filho, pelo que ele me... É que o meu filho é menor, né? Eu tenho um filho e tenho um primo adolescente que é muito próximo, que agora botei botei a trabalhar comigo também. E o meu filho, ele, ele reclama de umas coisinhas que dá vontade de xingar ele. Ele ah, por exemplo, bobeira, ele cara. tem cabelo... Com, ele tava com cabelo comprido. Uhum. Aí ele queria fazer aquelas tranças coladas, aquele, tipo do filho do Will Smith. Aí sei, fez. Sei. Aí ele... Ah, porque meus colegas estão dizendo que eu pareço uma menina. Deu, tá, mas eles falaram como assim? Ah, parece. com a palavra, pai, parece uma menina. Deu, tá, e tu quer fazer o quê? Quer que eu vá lá? Quer que eu bata neles? Quer que eu te, te vira? Ué? Aí eu comecei a dizer as coisas que eu ouvia pra ele. Cara, eu acho que tá muito, os caras estão muito sensíveis, meu. E hoje ah, e o hoje cara é fica diferente, meio meio... Gente, é. é diferente. Então eu acho que o xingamento assim que nem no meu... Tipo assim... Liberta. É... Liberta, mas o extremo assim que nem os caras faziam pra mim. Eu acho que não tem assim. Ah, não tem. Tipo não racial, tem. assim, essas paradas. Acho... Mesmo, mesmo de é, gordo. Eu, tinha, é, uns, não eu tinha uns puta apelido no colégio, você não tá entendendo. Não, nem precisava apelido é, gordo. Os... Gordo eu gostava de pegar. Gordo caía um negócio, celular da mão também. Gordo desse jeito? É, tudo assim. É, tudo que é gordo. Era. Tropeçou assim, mas gordo desse jeito? É. Não precisa apelido. Montinha, você não tropeça, montinha, assim montinha. já vai rolando. Um é, é, é. Que você é. falou. Só que a gente ia zoando. A bola zoando, não tropeça, a, gente a bola tinha. Ia, outra, outra <risos> né, <cara>. ia zoando <risos> pra outra banda, né? Cara. Ia zoando <risos> pra outra banda. É, né. é o que Mano. você falou, já ia na mãe de tua não. mãe, aquela vaca. Já ia assim, cara. E gordo eu já era grandão. Então Os caras porrada, com medo. exatamente. Eu, eu, é. eu, eu, eu, eu acho assim que nesse tempo que você falou, realmente era uma coisa mais punk, Era bom, ma, mas continua. É. Continua. Eu não sei se desse nível, mas. Eu continua, escuto né? umas paradas do meu moleque, até da minha filha, eu falo, caralho, sério? Porque se a turma mandar hoje, a que minha filha vão filha... pra ele vão tudo pra cadeia. Porra, né? é. A minha amiguinha, é. a amiga da minha filha falou um negócio, eu, é sério? ela assim, ó. Uhum. -huh. eu falei, caralho, não vou contar aqui, obviamente. Mas eu falei, mano, o negócio não tá... tá não, não, não tá aí, leve. Não tá mas leve, não. não era do era nível, naquele, não Não, aquele nível... Mas era bom, eu gostava, não. cara. Na minha rua... Eu, gostei, curtia. eu curtia, porque chegou um tempo... Minha rua era família. bomba. Bomba a gente fabricava... Rogão. Não, bomba fabricada de cabeça de negro, a gente botava um monte. Ah, sim, tirava pó, eu também fazia e isso. E fazia com é. arame queimado, papel de açougueiro, é, né, aquele papel de açougue. Gigante, e, é. e dinamite na casa do colega. Explodiu o muro da casa. Era uma coisa assim... Eu não fazia é? na escola. Você fazia aí, na escola? Na escola. Eu, a gente tinha uma bomba que a gente fez. Eu não sei se os caras fazem hoje, mas eu vou ensinar a criançada. Não, <risos> não ensina. Vai, garoto. Não, mas não é, conversa, rapidinho. Vai. Não, não precisa ensinar. Só conta com o que você <risos> fazia. É com um raio de bicicleta. Raio não, de Não, não ensina, não. Barbada. Enfim, ô meu, a gente estourava na sala de aula e não acontecia nada. Não, não Na época, época de. Não, acontecia se época de, pegasse, né, época depois, velho? Não. Mas era muito Mas por que dá merda hoje? A gente fazia bomba de Sebion. <risos> o pote de Cebion era é de alumínio. O que, que é Cebion? É, que é que evita vitamina C que você dissolve na água. Ah, sim. Tipo, ah, essa gente. E é, é uma, é uma carga tá de desse foda. tamanho, vem, os, vem, os, vem as pastilhas. É. Você ah, arrancava é. tudo de alumínio. A gente enchia aquilo de pólvora. Caralho, mas você fazia Não, mão. a gente arrancava a privada do colégio, do chão Ah, mas isso aí tu não deixou contar Caralho, a mim? Isso é irmão. pior. Isso é crime. É, é. da cadeia era, que ele fez. Era, era. Não, minha com fósforo. Não, eu só não dizer. Que... sim. fósforo? Não, não, é que eu não deixei eu contar, é que eu não ensino. Não, é... não, não. Mas o que eu tô falando. Fósforo é só um barulhinho, não dá, não tinha como machucar. Ah, entendi. Não, nossa, não, nossa, não, nossa, arrancava. Eu cara. acho não. que não acontece mais esse tipo de coisa que o Bola falou. Na minha escola, eu estava no Henrique Lá era todo dia um vaso e pro espaço. Mas era particular uh. ou era escola público, pública? Público, amigão. A minha era particular. A minha era, era pública. Eu acho que tem a diferença também, né? É. Não, tem. Tem também, você tem razão. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Acho que hoje esse tipo de coisa não acontece... Ah, não. Por causa das câmeras, velho. Sim. Hoje a vida virou um big road, Então o cara de ah, muito época, rápido. Na época não tinha nada, cara. É, ó, você queria ó, falar, ó. É. falar com alguém, você tinha que mandar carta. Por isso que carta. os caras ah. causam menos, assim, nesse sentido. Ah, vou falar com Carioca. Mandava carta. Você não tinha o que fazer. Não tinha nada. É quem velho. estourou o banheiro. Não vai hoje, saber nunca. Hoje o cara pega a câmera, ele não vai avaliando longe. você. Ah, foi fulano. Ele botou na mochila. Sim, só... sim. Tem três suspeitos. Ah, é, E tem a câmera. Então a câmera... Né? Um dia a gente fez uma na sala de aula que a gente tirou todos os parquês. Hã? Na educação física a gente... Tu sabe o parquezinho O que, que é parque Parquê... Eu não sei como é que é o nome aqui, mas é aquele piso que é umas tabuinhas de madeira que vai se encaixando assim. Sei, sei, sei. O mosaico. Como? O mosaico. É tipo... É, lá a gente chama de parquê. É umas tabuinhas pequeninhas Educação física, todo mundo na rua, eu e um colega meu, a gente entrou na sala, a gente arrancou tudo, o chão ficou no chão batido e a gente enfiou na mochila de todo mundo. Por Nossa. nada, de graça. Só pra galera levar culpa. É, não, não tinha culpado, tava na mochila de todo mundo, de até todos. na minha. De todos. de todos. Só pra dar problema pra escola. Entendi. E não tinha quem culpar, não tinha o que fazer no fim. Todos tiveram que ficar lá botando... E o pior é que quando um sabia, tipo, ninguém entregava. Ah, não, isso é Naquela verdade. Naquela época não Nada. tinha isso aí. não era louco. Não, pauleira comia. Não era louco. E assim como tu tinha vantagem de ser gordo, eu tinha vantagem de ser negro. Porque daí, quando... Tinha uns caras que batiam em mim, vários, né? Que podiam bater, mas ninguém batia porque eu dizia... Ah, os caras, ah, vou te pegar na saída. Eu, é certo? É certo, então? Não, só pra eu confirmar aqui com meus irmãos, quando eu falava Nossa, isso aí, os caras, pá, já imagem, ah, um negrão, Nossa. né? Vai vir uns 10. uns 10, os negros de bem, moto sem capacete, bem. tornozeleira, faca de serrinha. É, pedaço e pau na mão. É, só que eu era filho único. <risos> <risos> Ninguém sabia caralho? eu era filho Ninguém único. sabia, e eu ficava é, só nessa aí. Entendi. Só nessa aí. Só, na, só nessa. É, só. E, e essa. administrando é. essa saída aí. Então, Mas os dois escroto. <risos>